O Relia, ele é um remix da primeira versão do Escola Digital. Não sei se vocês conhecem o Escola Digital. A gente quer muito colocar num referatório o que tem licença aberta. Porque não, não é fácil o professor encontrar, ah, eu quero da minha área do conhecimento, eu quero achar o que é aberto da minha disciplina curricular, eu quero achar no tipo de mídia XYZ. A gente está fazendo esse trabalho agora, só que a gente está fazendo também via, via financiamento coletivo, porque a, a gente vai fazer de qualquer jeito, então é um financiamento flex que a gente está pedindo para as pessoas colaborarem, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, porque a nós, como organização, a gente não tem um mantenedor, a gente não tem uma empresa financiando, a gente trabalha pelos projetos que a gente realiza. Então, para a gente fazer isso, que é uma coisa que a gente acredita e, de fato, vai ser muito importante para quem quer usar ré, quem está no dia a dia, querendo achar, é mais fácil eu colocar... O, o, o, que, o que eu consigo achar nos repositórios do que eu ir em cada um dos repositórios. Então, eu coloco os repositórios, eu quero música. Quais são os repositórios que me oferecem música? Porque isso está muito disperso e, e, e dificulta o uso, não só o uso, né, mas as possibilidades de criação. E aonde onde nós vamos. É, onde as pessoas podem colocar os seus, os seus materiais.